é ela que vai todo dia na capela Fazer oração acender nela Dizem que ela zela Me contaram sim Me contaram que a menina doce é tão Mas quando ela está na janela Sempre joga beijos pra mim Me contaram que ela tem por mim o chamego E todo lugar onde eu chego Depois ela chega também E me olha com jeito de quem quer carinho Eu fico pensando sozinho Será que ela quer ser meu bem? Eu vou na mangueira, ela vai. Se eu vou na portela, ela está. É ela vai no cassiqui de mão. Ela vai no espaço pisar. Ela, ela vai no pagode cheney. Ela vai no pagode brasil. Eu vou na mangueira, ela vai. Se eu vou na portela, ela está. É ela vai no cassiqui de mão. Ela vai no espaço pisar. Ela vai no pagode cheney. Ela vai no pagode Qualquer dia, invoco e toma coragem e reso em frente aí.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 Ela vai no pacote, ela vai no pacote, gerê. Ela, <tos> ela vai no pacote, eu também. Ela vai no pacote, já, já. Ela vai no pacote meu bem. Ela vai no pacote, dele. Corona, Tainá Caris, a Bahia, Deca, Deca, obrigado Deca, tamo junto, Vitória da Conquista, Vitória, tamo juntos. obrigado pela presença, valeu Pazadeiro pela parceria, tamo junto moleque, valeu Camila, valeu Tomás, vamos nessa. assassinar, assassinar o camarão. E que estou assadinha, tentando fazer conquistar o Guayabu que não se afastou. Disse eu que vou investigar: voltar um pau nas piranhas lá fora, vocês vão ver, elas vão ter que entregar. Vou dar. Vou dar, um pau nas piranhas lá fora, vocês vão ver, elas vão ter que entregar. Assassinado, assassinaram. Tragédia no fogo do mar O caranguejo levou preso tubarão. varão Se me sequestrou a sardinha tentando fazer conversar O guaiabu que não se apavora. Disse, eu que vou investigar Vou dar um pau nas ideias lá fora. Vocês vão ver, elas vão ter que entregar Vou dar Vou dar um pau nas ideias vocês vão ver, elas vão ter que entregar. Logo ao saber da notícia, a tainha acabou de se mandar. Até o peixe de espada também foi se tocar. Malandro foi o peixe galo, bateu asas e voou. Até hoje eu não sei como a briga terminou. Falando foi o peixe galo, bateu asas e voou. Até, Até hoje eu não sei como a briga terminou. Uma tragédia no fundo do ar. O caranguejo levou preso o barão. Disse que eu sou a sardinha, então Tentando fazer conversar o guayamu que não se apavora. Disse: Eu que vou investigar. Vou dar um pau nas ginéias fora. Vocês vão ver, elas vão ter que entregar. Que Logo ao saber da notícia, a Tainha tratou de se mandar. Até o peixe espada também foi se tocar. Malandro foi o peixe bateu o e voou. Até hoje eu não sei como a briga terminou. Malandro foi o peixe -gado, bateu o e voou. Até hoje eu não sei como a briga terminou. Assassinar, assassinar o karma, Fica, fica, fica, fica, fica, fica Agora vamos cantar o amiguinho E só se lembram de Deus quando estão em perigo Os habitantes da terra estão Olha Olhem por homem, o nosso termo divino sobrecarregando Fazendo o quê? Fazendo mil estrelas assim, e o mal sem ter motivo E só se lembram de Deus quando estão em perigo Deus lhe de pague, Deus lhe de pague, Deus lhe de crie, Deus lhe de abençoe E Deus é nosso pai, é nosso guia Deus no meio, Deus já deve estar de sacostil. <risos> Tudo que se faz na terra se coloca, Deus no meio, Deus, Deus já deve estar de sacostil. Os habitantes da terra estão abusando. Ao nosso plano é de vida, a sua Fazendo o quê? Prazer, prazer, no E o mal, cês chegam, elegão. Isso acelera o perigo. Canta, mãe, canta, canta. Eu lhe pague, eu lhe pague. Deus te crê, Deus te abençoe. E Deus é nosso bom, pai, é nosso guia. Tudo que se faz, tudo que se faz na terra, se coloca Deus no meio. Deus já deve estar de saco. Tudo que se faz, tá, tá, tá. tudo que se faz na terra, se coloca Deus no meio. Deus já deve estar de saco. Tudo que se, faz, que se faz, que se faz, tudo que se faz na terra, se coloca Deus no meio. Deus já deve estar de saco. Tudo que se faz